Tá gravando? Não. Tá ou não tá? Não tá. Então, bota aí pra gravar. Tá gravando, tá gravando. Caraca, velho. <risos> da na é. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer, vai trazer né, um quadro novo pro canal. E nesse quadro a gente vai fazer alguns experimentos, então não é um desafio. Não é algo que vocês pediram, mas é algo que ou surgiu da nossa necessidade, do nosso querer, assim, a gente queria fazer alguma coisa e inventou, né, como é o caso de hoje Exato. ou a gente só, mano, inventou uma porra muito doida ou achou que poderia dar certo alguma coisa e tá aqui, mano, testando essa parada a gente não é um inventou, né, a gente tá mano o que, que a gente vai gravar aí alguém trouxe uma sugestão pra gente uma fortinha o que né? vocês têm que fazer também, dar sugestões de vídeo Será que rola de fumar dois rochas ao mesmo ao tempo? Mesmo, né? Porque o que, que rola? Tem duas mangueiras, né Tem nada de duas mangueiras. Tem, mas dois rochos, não tem. E o que, que a gente ia fazer? Bom, isso que eu não sei, a gente tem que chamar os especialistas, né? A gente chama aqui, nesse canal maravilhoso, uma pessoa que já veio algumas vezes, que Cê todo mundo sabe vem de já. é bomba, é sucesso, é uma coisa maravilhosa e é nosso engenheiro, é nosso mestre de obras aqui no canal, Vinão Vinoso, chega pra cá Fala galerinha, como vocês estão, <risos> saudade de mim? Oxa, você não nós é, voltar? Acho é é errado, tá. Mano, na moral, a gente Sim. tem que comprar um sofá maior quando. Quando <risos> vier os três. Esses convidados de peso <risos> é foda. Não, o que você trouxe aí pra nós? Apresenta isso em nós. Não, como agora. a gente tava falando, um roche de dois roches. Um. um, um roche roche de dois <risos> roches. <risos> Um nagg com dois roches. Então, aqui é bem prático, porra. Só a gente pegou canação normal, de água fria, né? Fez aqui um T, um joelhozinho para cada lado e pegamos a parte de cima do sultan, para ficar melhor, mais bem, bem acabado. E aí ficou isso aqui: tipo um chifrinho. Um, sei lá. Ah, um desse, Porque assim. vale é um, de um animal sem um homem sem chifre é um animal um de defeso. Defeso. É isso, Bernardo. Então, pegamos aqui essa invenção maravilhosa do Vinão. E como eu falei nesse quadro maravilhoso, que a gente vai testar essas imensas, mano, doida, idiota. Essas, essas imagens que aparecem no Facebook e tudo mais Fala, Meu Deus, é. fumando na numa garrafinha de Skull Beats, é. Um, um, já é, é craque isso. Um bagulho. Mano, Dois roches ao mesmo tempo. Só abaixo o nível do canal. Então a gente pegou aqui. O que, que a gente não faz por visualização, não é mesmo? E vamos não, fazer. É. Só que, velho. Ficou muito fácil pra gente Porque o Vinão, ele fez tudo Fez toda a engenharia aqui do bagulho A gente tinha que colocar alguma coisa Diferente pra mim e o Bernardo Diferente, é minhas palavras assim E como a gente sabe que vocês gostam De desafio de rocha O que, que a gente fez? São dois rochas São dois integrantes do canal Tem o Vinão, né? Mas são dois integrantes do canal E o que, que a gente ia fazer? O que, que a gente fez no caso? Eu montei um rocha, o Bernardo montou um rocha A gente vai mano Enquanto a gente tá testando, vê se funciona esses dois ossos, porque a gente não sabe, pode ser um. Mano, mas você tá indo aí no canal e ninguém aqui é idiota, funcionar, funcionou. Mas vamos ver se, né, dá para sentir o gosto e tal, e eu não sei o que o Bernardo fez, o Bernardo não sabe o que eu fiz, não vamos, né, prolongar muito, vamos pro Roche e pro desafio, Tem teste e tudo mais, estamos junto. É, essa... mano, isso é uma palhaçada, na né, moral, então puta que pariu. Aqui, velho, a gente colocou o meu rocha aqui o roche do B, né, nessa putaria mano, é muito simples o funcionamento, né, como o Vinão falou, os cana aí, dos nomes que eu não sei o nome, dos joelho aqui tem tá, joelho, joelho, central, tem os cabal, a gente colocou aqui, né, dois bagulho do Narg Mani Sultan, né, da marca Sultan, money e aí pra ficar mais fácil e tal Mas daria pra fazer de outro jeito Só encaixar no rosto direto tocando Mas assim a gente achou A gente não, né? Porque a gente não faz porra não né, cara? O Vinão achou mais fácil Então Vinão, dá umas puxadas aí Mostra pra gente como é que tá saindo De fumaça Se tá saindo Puta, que pariu, hein? Fumaça tá boa pra caralho <risos> <Que> porra <risos> Mas você sabendo o rosto de cada um Tá dando pra, tipo... Tá saindo os dois mesmo? Tá saindo, Cara, saindo Tá saindo os dois. Tá então, uma mistura aqui meio complicada de saber. Pra mim é pra mim, que não tenho prática. Mas o que, que você acha? Parece que realmente, hum. tipo, como se fosse 50-50 no Roche ou, velho, mais sabor, como é que é? Cara, depende da essência, né? Porque tem aquelas essências que deixam o sabor mais aparente. Então hum. você acaba sentindo mais ela. Mas assim, tô sentindo dos dois. Top. Ah. Então, vamos começar as os testezinhos. Mas como é um desafio, né, então ah. vamos passar aqui para os dois para saber e descobrir qual é de cada um. Boa, dá três Luizinho, e... dá três puxos, passa para mim e você diz o que, que você está achando dessa palhaçada toda e né? tenta descobrir a minha esforça. Sem morrer, cara. Mini novo, menino. Meu menino véio, tem quatro carros de jogo. <risos> e dois nós O dobro de diversão. Primeiramente, que gambiarra, mano. Mano, o mal do brasileiro é o brasileiro. A NASA, a Nasa vai chegar aqui ainda. A Nasa ainda vem mano, eu tô sentindo. Mano, é por isso daqui que os extraterrestres não entram em contato com a gente. Bom, deu uma viradola no Carvones, vamos lá para meu teste. Aí, se importa, se importa é. sim. E aí, o que você tá achando? você achou primeiramente da engenhoca, né? Eu tô começando a achar que eu tô sentindo gosto de plástico, Botafé. <risos> mano, o câncer tá vindo de motinha já, mano. O, o morto morto assim. Já tá ali tocando a campainha, <risos> velho. Que isso, mano? mano. aí. Vamos lá pra a saúde. Se puder, para. Se não puder, chama nós. Tamo junto. Então, vamos lá. O que que tá rolando aqui? Dá pra sentir os dois rossos, como eu falei, eu acho que perdeu um pouco o sabor Eu particularmente prefiro fazer o meu poste pá, e tipo, fumar meio a meio, em questão de sabor E pro desafio, eu não faço a mesma ideia Tá, é... Quantos chutes pra cada? Três Três, três chutes é, três. Três. Qual é a sua marca, dessa? A minha é a Atcha. A minha é Tangiers. Imaginei por isso que eu, eu tô sentindo gosto de plástico. <risos> Todo mundo aí que me pariu. Eu. eu tenho um chute na cabeça. Ah, então aqui é a arte é superhero, sei lá, Hulk. Não. Hum, não eu acho que você é mesmo, a produção pode estar me trollando. Né? É o Art Soda? É, o que foi? A produção falou? <risos> o André botou uma foto, uma foto laranja aqui no cantinho da perna. <risos> Você vai ganhar, Bernardo. Mas é porque, tipo, eu já eu senti o Quem vai levar a chanelada? <risos> Nós, de uma vez, o Claudinho levou a chanelada. Quem Olá, vai levar a chanelada hoje? Não, Pronto, Fica sim. até o final do vídeo que você eu sabia. Eu tava entre o Juliuk e o Orange Soda. Ok. Vamos lá, sobre um, um pouquinho sobre o meu gosto de arte só para o vídeo não ficar grande. Eu vou tentar ser o mais enxuto possível. Eu cheguei a um ponto na minha vida que a arte para mim, sempre tem gosto de arte é um gosto muito padrão deles que para mim se, se assemelha muito a plástico. Não tenho nada contra a marca, tem umas essências boas, tem gostos muito legais. Eles apostam em coisas brasileiras, é muito massa. Então, velho, arte tem seu valor sim, mas não é muito do meu gosto e velho, cada um tem com um seu. Então, mano, é algum arte super hero? Eu não vou aceitar. Não, não é arte super Não é arte super. Ah, então é mano, arte Amazônia, Só tem isso aqui. Sertão, caralho! Né? É mesmo, filho! Quem não sabe, a é tia Amazônia é um cupuaçu, então ficou um açúcar com um foto laranja. Então, pro Mix, que nota é vocês zero, tá vendo? Zero, tô brincando. É... Mano, não é ruim, mas também não é maravilhas, então... Um quatro? É, quatro, quatro e meio, meio. meio. Ah, ah na meio. média aí, mano, cinco até seis. Dá pra fumar de boas. acho que foi o do caralho, então roubou um bastante aqui. Uhum. E pra engenhoca? Tô sem palavras. Mano, pelo volume de fumaça pra vocês aí que é muito bom. e é do canal, certo. Aí agora, um papo sério aqui pra vocês. Mano, não há prejudiciar a saúde. Então o que, que a gente está fazendo aqui é pegar, mano, materiais que não foram testados, não foram aprovados por aviso ou por qualquer órgão de regulamentação, está expondo eles a alta temperatura e inalando. Você, mano, menininho aí, bonitinho, que tá vendo esse vídeo, menininho, menininha, que tem um QI acima de zero Já vai perceber que essa soma aí tá dando em algo que não é legal Então, mano, como eu falei, foi uma parada que, velho. é muito legal de ver aqui no canal A gente é muito retardado, mas eu não aconso aí, eu já tô... Tá, tá é, eu não aconso aí, eu não aconso você fazer em casa Não aconselho você fazer em casa Então, mano, gostou desse engenhoca, Mano, você vai se inscrever no canal. Você vai dar like nesse vídeo. Yeah. Belinas. André Delgado. Não sei qual, qual não é o Instagram, André Delgado. É? Baixado André. Baixado André. Baixado André. Ba mas, parar, mas... parar de seguir. É, mano, já deu e vai lavar a chinelada ainda. Pode ir? Cuidado com o narco. Era pra doer? Não, não. Ele tá tremendo. Tudo bem, o André tá se cagando por dentro Terminando o vídeo aqui Mais um vídeo com o Vinão é, Primeiro vídeo aí Dessa série de gambiarra o de do Engenharia engenharia do, Nargas. engenharia do Nargas Então, mano, se você curtiu Se esse vídeo foi relevante Se você pensa em fazer uma merda dessa Se você já fez uma merda dessa Ou qualquer outro tipo de gambiarra Mano, deixa seu like, se inscreve no canal Entra lá no nosso Instagram Segue nós, tá aí na descrição ter um contato mais próximo com nós e mandar mensagem, mandar coisas. Não que esqueça mais. de dar o joinha. Um joinha. Se, se gostou, se mas pode também dar dislike. A gente vai entender também. A gente vai Comenta o que, que você não gostou. E tamo junto. Tamo né? É isso. Quer mais algum um vídeo desse aqui? Quem Quer mais? Manda lá. Quer, mais. Mais. Quer mais? Mandar pra nós. Quem, Quem mais? É isso. Falou!